Pessoal, eu, eu, quanto tempo né, que saudade, deixa eu te abraçar aqui, vai deixar te abraçar, oh, maravilha, que saudade de vocês né, ó, eu postei eu postei já lá no, que eu tava sem internet, aí voltou aqui, eu postei lá no Facebook, mais ou menos explicando o que tá acontecendo comigo, então se você não viu, vê lá, porque que não teve vídeo essa semana, por esse motivo. Tá bom? E vamos, vamos, vamos, vamos ver a conexão aqui, né? Vamos voltar com conexão. Provavelmente esse vídeo vai estar sem capa, então ajuda nós aí se você for um, um, um editor de imagem um editor bom. Entra em contato aqui com o boneco, o Facebook vai estar aqui embaixo. Me ajuda, me ajuda, eu tô precisando de ajuda. O cara sumiu, vambora. Vamos, vamos ver essa conexão aí. Arr, vamos lá. Eita. E aí, tudo bem? Eu sou o Gemi Sano e C, está com... Gemi, grande, Gm Ó, Gemi Sano é o cara que... Ele não aparece muito nos conexões, essas coisas, mas um cara que me ajudou muito em bastante coisa aí, principalmente problemas é, e hacks no jogo. Então, Gemi Sano, tamo junto, meu parceiro. Tamo junto aí, Gemi Sano é um, é um gêmeo que... É, é parceiro, é parceiro, é boneco. Começando o Conexão Z8 de novembro. Vamos lá, Sano, Saneira. Então, no com medidas de informação... As inscrições para a Suprema Corte estão abertas, Aí, então ó. se você quer fazer parte da equipe e ajudar-nos a limpar o jogo Val. contra os hackers e os players que são tóxicos, o link da descrição está logo aqui embaixo. Só ir lá e se inscrever. O que eu falei, James Sano é o homem do, dos banimentos. Que você pode ter chance de fazer parte da equipe. Mas vamos começar, vamos olhar quais são os conteúdos dessa atualização. Bora! Saneira no caminho da feira! Nossa! Que pra que... começar, temos mapa novo chegando para o modo Desafio Mutante: ah. É o Cidade Perdida. Cidade Perdida é o segundo mapa desse modo. Esse mapa tem temática egípcia. O GT só sabe jogar esses modos aí, então esse modo aqui vai ser bom pro GTX, esse infame. ...ele acontece no alto do céu. É um mapa muito grande e desafiador. E para o mercado negro de ZP, estamos trazendo uma caixa nova e incrível para você. É a caixa CFS Festa, com as armas AK-47 CFS Festa, M4A1S CFS Festa, Desert Eagle é CFS FESTA e Machado CFS FESTA. Assim, de início é bem chamativo. É umas armas bem chamativas, mas a gente sabe como é que tá as coisas, né? Tá complicado, vamos lá. Falando da caixa em si é muito Essa caixa bonita. celebra a CFS de 2019 e convida vocês, jogadores, a torcer e a comemorar conosco com muita festa e muita barra. Bonito, bonito. Realmente, kitzinho colado. E arma de cupom? Arma de cupom, Claro né? que tem. E serão duas novas armas adicionadas. Ufa, demorou. É a Scarlight BS. Nossa. E a AK-47K Boa, boa, boa, boa. Tá bom, tá bom. Arma de cupom. E tá temos bom. novidades também para o sistema de Vai reparar armas. Troca. Sabe as suas armas que depois de usadas você precisava repará-las usando o GP? É. Então, a partir da próxima atualização... Tem que trocar o mercado paralelo, né? Não sei se trocou, já faz, já faz milhares de anos que tá lá as, as mesmas armas no mercado do paralelo. Vamos ver se vai trocar. Então, você não conexões, precisará né? reparar mais suas armas e poderá salvar seu GP para usar em outras coisas. Boa, ufa. Bom, é. Agora vamos falar das ranqueadas. Da A temporada 2019B chega ao fim no dia 11 Nossa. de novembro. E a próxima temporada 2019-C terá início no dia 12 de novembro. Meu, e já que a temporada 2019-B está acabando, vamos conferir as premiações? Bora! Se você... Pô, eu tô boneco, eu, eu vou ter que fazer essa semana de live. Vou ter que fazer sábado e domingo aí de live pra ver se eu consigo pegar a lenda na minha conta. Porque eu tô, eu não consegui jogar lenda, eu tava bem chateado com o jogo, pra falar a verdade. Tava bem complicado o crossfire, tá, né, ainda... Erro, hack, você cai do nada, eu reclamei várias, várias vezes sobre isso. Você tá na partida, do nada, você vai pro lobby sem explicação nenhuma, o jogo trava sem sentido nenhum e... Se você terminar no Rank Bronze, rank. você vai ganhar Cartão Postal permanente, permanente da temporada. Já no Rank Prata, você ganha Cartão Postal Permanente. É. Spray até o final da próxima temporada. É. E arma de 30 dias About. E se você terminar no ranking ouro, platina ou diamante Você ganhará Cartão postal permanente hum. Spray até o final da próxima temporada Tranquilo. E arma temporária 60 dias para o ranking ouro 90 dias para o ranking platina normal, E 120 normal. dias para o ranking diamante Agora, se você se, você se superou é mestre, e chegou a mestre lendo, lenda. Ou top 100 Você vai levar Cartão postal permanente spray até o final da próxima temporada e arma permanente Ah, e você também receberá uma cartucheira e uma medalha de ombro de 120 dias de acordo com o seu ranking e você receberá 5% de bônus de experiência ao equipar cada uma em seu soldado As armas disponíveis para resgate são ver, M4S PD VARES AK-47K PD VARES a WM Super Scope Vares. G3A3S Pente Duplo VARES E a K12 PD Vares. Uh. E só pra lembrar, o jogador que se classifica poderá resgatar apenas uma Puneco, A. O ranking nova, que p... será usado para premiação é o seu maior ranking entre todos os modos. Agora vamos falar das novidades na nova temporada do Zankeado. Um a temporada 201 que chegará agora na atualização de novembro. Mapa novo. Essa nova temporada das ranqueadas dará uma nova recompensa Para quem conseguir 75 vitórias em qualquer tipo de ranqueada É a Desert Eagle Vibes. Vibes. É. Nova é. recompensa dos pontos de honra Agora você encontrará uma nova arma para resgatar com seus pontos Nossa, de honra Ao atingir de ar, 5 velho. mil pontos de honra Você poderá resgatar a nova Scorpion Evo 3 a 1 S Prata Nobre Lembrando que o limite é de 2.500 pontos por temporada Mapa Castelo e mapa satélite Procurar e Destruir. Bom, Atendendo a pedido castelinho. da comunidade, estamos adicionando os mapas castelinho. Castelo e Satélite para o modo Procurar e Destruir satélite boneca, nessa nova hein? temporada dos ranqueados. Que mapa que vai tirar, e por último, por mas não menos importante, temos novidades para a temporada de clãs. A segunda temporada de clãs acaba agora, junto com as ranqueadas e os jogadores foco vão conseguir resgatar suas recompensas de acordo com seu desempenho no seu clã. Vale lembrar que o jogador deve manter a sua colocação de foco até o final da temporada. Então não adianta ficar na mochila, não. Ou seja, foco, joga até o último dia pra garantir a sua colocação. Mas assim, com o negócio da Zank, de sistema de clã, ele caiu muito. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que jogam. E se jogam, é só pra pegar essas premiações aí. Porque, pra ser bem sincero, acho que quase ninguém joga, né? Eu acho. Não sei se eu estiver errado. Comenta aí, me corrija. O spray e cartão postal serão entregues automaticamente durante a atualização de novembro. Já para o resgate das armas, os jogadores Foco deverão visitar a página de premiação e fazer o seu resgate dentro do prazo máximo de 30 dias. Então fique ligado. Bom, o Conexão vai ficando por aqui e esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo dessa atualização. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você... É, bastante coisas, Samu. Samu, Samu, Samu, Samu, grande Samus. bastante coisas, mas os problemas que a gente precisa ser resolvidos, é, principalmente, bugação nas salas, tá terrível, tá terrível, tá caindo demais o sangue, eu não sei o que tá acontecendo ultimamente, tá bem complicado, é, hacks, né, sempre teve problema de hack, e tá bem complicado também nas ranques, eu sei que é uma parte a empresa é culpa assim da empresa outra parte da comunidade também que não se conscientiza é complicado é tomara que nessa temporada se resolva é, ou crie novos métodos para inibir esse tipo de coisa porque tá difícil pessoal aí ó tem vaga para suprema corte quem quiser só achar o link vai estar tá na descrição lá do, do, do conexão lá no canal da z8 e eu queria que dessem atenção mais aí, ver direitinho, porque não é as rotas, esse negócio de internet, internet. Eu, tenho, ó, eu tenho 50 MB de download, 50 MB de upload, eu jogo, eu jogo outros jogos aqui, outros jogos, e não cai, não, não dá erro, não dá nada, é só jogar Crossfire, ó, jogou Crossfire, entrou na ranqueada, acabou, cai até, o. falta cair a casa junto, ó, tudo buga, o PC buga, a internet buga, eu bugo, todo mundo buga, é o Crossfire, é o Crossfire, infelizmente é o, é, é, é o Crossfire, é o Crossfire. Então é um jogo que a gente gosta, o um jogo tá cheio de dificuldade, cheio de pingaíba, tá no bico do urubu, mas o pessoal quer jogar Crossfire, então tem que dar atenção, pô, tem que dar atenção no Crossfire, pelo amor, então vai, daqui a pouco vai matar o resto que tem de pessoas aí que jogam, porque tá complicado, tá difícil. Então é isso, rapaziada. É, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que, que vocês querem que, que, que melhore nessa atualização, sugestões, eu vou estar tá tentando falar, me aproximar mais é, com o tempo que eu tenho com a disponibilidade que eu tenho, como eu falei, postei um vídeo aqui no Facebook explicando os motivos do canal por não ter vindo essa semana é, e pelo motivo, por vários motivos, então acessa lá o link vai estar tá aqui, e é isso Tá bom? Fique ligadinho no canal. Eu não vou deixar de gravar pra vocês. Por mais ruim que esteja, por mais dificuldade que esteja, eu vou estar tá aqui. Esse miserávelzinho aqui vai estar tá aqui. O boneco vai estar tá aqui lutando pra trazer melhorias. Lutando pra levar os problemas seus lá. Mas vocês têm que entender que tá complicado. Tá bem puxado pra mim minha carga horária, né? Eu tô chegando bem tarde. Então, se eu não responder de imediato, é, aguarde até fim de semana ou, ou até eu responder à noite. Porque tá, tá complicado. Valeu?